Hoje é dia de receita e eu fiz um bolo de banana. Quer ver como é que eu fiz? É simples, fácil, uma delícia. Tá aqui, ó. Vem ver que eu vou te mostrar como que faz. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Eu fiz hoje um bolo que é uma, simplesmente uma delícia. Super fácil de fazer e você pode estar utilizando a farinha boa, que não é aquela farinha de trigo e nem a trigo integral. Então você pode usar farinha de amêndoa, você pode usar linhaça, pode usar farinha de coco, vários tipos de farinha. Então, o que eu fiz? Aproveitei as farinhas que eu tinha. No caso, eu utilizei a farinha de amêndoa, mas você pode utilizar a farinha boa que você tiver. E, em substituição à manteiga, você pode estar utilizando um óleo. No caso, eu utilizei o óleo de coco que é o óleo que tá aí bombando, todo mundo tá usando. Agora confere como é que foi o passo a passo, como é que eu fiz esse bolo. Dá uma olhadinha aí. A manteiga pra gente não ter problema com untar, e olha super macio super fofinho, tá vendo? o bolo fica super fofinho e aí, olha, é só você cortar aquele pedacinho maravilhoso que eu tô toda torta porque eu estou de lado, mas é só para mostrar, ó como é que ele fica super fofinho e ele fica com uma cor escurinha por causa da farinha. A farinha de amêndoa, ela, essa é com casca, tá? Eu gosto dele de com casca porque ele fica mais escurinho do jeito que eu quero. E olha, gente, um gosto. Hum. Maravilhoso. A banana deixa bem, bem macio, bem fofinho. Hum. Muito bom. Então é isso. Espero que muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa receitinha, não deixe de dar o seu gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Clica no botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscrever-se e vem fazer parte do canal. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.